Aqui, ó. Exit. Corre, <risos> se mata a pombo, mata se for na cabeça, hein. Ô, Diego, atrás de tu. Colete. Não viu, não? Ô, oh, tu me acertou. Foi mal. Ai. Caralho, te... te dei um headshot, mano.